Saudações povo, eu sou o Mr. Boné E hoje eu tô com um pouco de medo que a gente vai jogar o mod que o pessoal tá falando Que é o mais difícil de Fire Night Funkin' Até o momento O nome do mod é QT Eu já vi algumas artes por aí E já ouvi uma música E o negócio parece ser impossível Ah, e antes que me perguntem O meu cenário está super vazio Porque finalmente eu estou me mudando Não sei que dia esse vídeo vai sair Mas dia 30 de julho Eu estarei saindo daqui pra voltar pra minha cidade Então vocês podem dar adeus A esse cenáriozinho aqui Enfim, deixa o likezinho aí embaixo E se inscreve aqui nesse canal, eu não sei se você percebeu, mas você não está no Mr. Bunny, você está no Bonudo. Esse é o nosso novo canal principal, não vai ter mais vídeo no Mr. Bunny, só vai ter vídeo aqui agora, então se inscreve aqui e ativa o sininho, faz as duas coisas, porque isso vai ajudar pra caramba e você vai receber os vídeos, ok? Agora, bora pro vídeo. Vamos lá, rapaziada, olha aí, olha ela aí, parece fofinho, né, parece bonitinho, vamos ver a merda que vai ser isso aqui, velho. E é isso, bora ver a historinha. Oh, errei, fofinho, eu tava te procurando. Beep. Ouvi falar que você manja muito Então eu queria te desafiar Ei, se eu vencer, será que a gente podia curtir um pouquinho mais? Boop, beeps, que do Tá, vambora Um desafio amistoso, tranquilamente Ela é muito fofinha, mano Nossa, a voz bugadaça do boyfriend Já cheguei errando, véi Vambora Música fofinha também, mano Eu adoro essas mangas longas de blusa, véi Tá, bizarrinha a voz do Boy, mas beleza, beleza. <risos> Vamos ver, por enquanto, não tem, não tem o que falar, né? Primeira música, não tem como ser bizarra essa música, eu acho. Tudo certo. Eu vou ser da voz dela, vem. Véio. Aproveitem enquanto ela tá fofinha velho. Porque vai acontecer um bagulho sinistro. Já tô até sabendo, velho Nossa, sério que eu Ok. essa nossa vez Ok Tá, deu uma aceleradinha, mas nada demais é gostosinho, eu adoro nota que vem assim, tá ligado? Tipo. Como é que eu posso explicar? Essas diagonais de notas, tá ligado? Quando vem uma seguida da outra. Caralho, velho, eu tô apertando algumas notas que simplesmente não vão. Muito fofinha, muito fofinha. Ok, let's go Ok, deu uma líder escurecida Já tem um pôster meio sinistro ali no fundo Oh, querido, vamos tentar de novo Ok, as TVs já estão chiando O negócio já tá Esse som de fundo também já tá meio sinistro É muito foda, velho. Ó, não, não sei se vocês estão reparando, mas já dá pra ver, ó. Ela tá, ela tá tipo tossindo umas faíscas de vez em quando. Dá uma olhadinha na boca dela. Independente do lado que ela estiver olhando. Às vezes ela dá uma tacidinha. Isso vai ser importante, mais pra frente. Ok, bem de boa também. Bem suave. Quero ver quando vai chegar na parte sinistra, mano. Ah, eu odeio nota... Nota de 2, assim, quando vem várias. Ok... Suave, suave. Let's go. De boa, de boa, de boa. Oh my God, três. A música é boa demais, velho. Meu Deus! A música baixou a vibe, né, mano? A primeira tava tão fofinha. Ok, acabou? Suaveira também, de boa. Vamos ver. É agora que a desgraça acontece? Acontece. Erro na fase 2. Vida humana continua detectada. Movendo para a fase 3. Fudeu? Puta merda. Aí, ó. Aí, ó, que eu tava falando. Olha aí o que eu tava falando, velho. Ó a musiquinha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Só não me dá jumpscare. Só não me dá jumpscare. Só me. Caraca, velho. Já era a fofura do mod. Acabou. Acabou, foi de 0 a 100 muito rápido. Nada pessoal, garoto. 3, 2, 1. Oh god, vamos ver. Agora o negócio fica louco, hein? Hum, os dedinhos estão aquecidos. Vamos ver até onde eu vivo, velho. Nossa, a voz do boyfriend tá bizarra, velho. Tá, já não tem comparação com, com as outras, véio. já Nem começou e já tá mais, mais sinistrona, mais rápida Caralho, olha o batidão Oh, shit A voz dele é muito foda também, velho. Esse robozão Ai, meu Deus Tava apertando a seco errada Oh, yeah. Ai, meu Deus. Achei que ia demorar mais um pouco. Tô sentindo coisa sinistra chegando, velho. Tô sentindo um dropzão. Ai meu Deus, fudeu rapaziada. Nossa, eu vou ter que tocar essas notas de dois, várias vezes seguidas. Oh my god! Uh! Vambora. Ah, que gostoso tocar nota assim, véi. Insano, véi. Vambora. Já tá bom demais, véi. Já curti pra caralho, véi. Nossa, que bizarro ele fica tremendo. Caralho, achei que ele ia acabar a música. Acho que é agora que a gente falha, mano Oh my God. CARALHO É agora que a gente falha, velho. Definitivamente Oh my God. VAMBORA Que insano, velho. Eu tô igual a girlfriend ali, velho. MEU DEUS MANO Ai, Ah, eu odeio essa nota de dois, é. Oh, yeah! Tamo vivo, tamo bem. GGzão, GGzão. Ok, não, não deve acabar aqui, né? Você é muito teimoso pra um garotinho. Eu cansei de você e da sua voz irritante de esquilo. Se prepare, não vou ter piedade de você. É. É. É, acho que é agora, né, guys? Acho que é agora. Acho que é agora que acaba, assim... Bye bye. Deixa o like aí, véi. Oi? Windows XP, efeitos sonoros, boom. Vamos vazar. Bip. Acabou. Não, deve ter coisa no free play, não é possível. É, aqui ó. Carefree, Careless, Sensory Overload, que foi a última, e... Very hard. Hum... <risos> oh my God. Uma seta, duas setas, três setas. E... E... Tá, entendi, entendi A barra de espaço eu desvio E eu vou ter que desviar das serras dele Tá Oh, ok, beleza Meu pau amado, velho Tô errando coisa idiota, porque eu tô com medo dessa seta, velho. Ah, não, agora eu vou falhar, foda-se. Várias notas de duas, uma seguida da outra, velho. Eu tô, tô tendo que spamar que nem um imbecil, velho. Meu Deus! Ele tá fudendo minhas setas. Ah, no way, no way! Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não... E agora? Ah, maldita serra, velho, Vamos lá... Ok, ok, ok, beleza, beleza como é que ele não faça mais isso, velho? Pelo amor de Deus, é muito ruim, jogar com essas trocadas. Oh. Mano, nem fodendo.. Eu vou ter que cara no meio da música, velho. Oh my god! ai não ai ah, ele muda o ritmo vem <risos> ok Oh... Ah! Puta merda, velho! Guys, papo reto, papo reto Olha aqui, olha aqui Olha eu apertando o D E olha o que acontece no jogo Esse mod Quebrou meu teclado Mano, eu tô torcendo pra não ser isso que aconteceu Mas eu acho que esse mod quebrou meu teclado, velho. Ok, agora tá indo Show Fudeu, perdeu o toque de novo Ele perdeu de novo pior é que é justo o D, tipo, vários jogos, a maioria dos jogos usa o W, A, o S e o D. Acho que isso é um sinal de que esse vídeo fica por aqui. Quem sabe algum dia eu volte com a vitória contra esta desgraça que vocês acabaram de ver, mas quebrou meu teclado. Se você não deixou o likezinho ainda, estou passando pra lembrar você de deixar o seu likezinho. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.